Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um de nossos encontros semanais aqui no canal Numerologia Real, o seu canal oficial da numerologia e do desenvolvimento pessoal. Se você ainda não se inscreveu, ainda não acionou o sininho de notificações, não perca a chance de fazer isso agora. Porque aí você vai sendo atualizado, você vai ficando informado de tudo que surgir de novo aqui no canal, ao longo das semanas, ao longo dos meses. E agora você já sabe que eu selecione e procuro abordar sempre temas importantes e relevantes que provoquem a sua curiosidade, mas que principalmente despertem o seu interesse em questionar. Né? E hoje nós vamos falar sobre como mudar a sua vida usando a numerologia. Ninguém precisa de uma fórmula mágica para mudar qualquer situação na sua vida. Né? Até porque nós não somos mais crianças e, como nós não vivemos no mundo da Lua, nós sabemos que problemas reais não se resolvem com mentiras, muito menos com ilusões. Na física, a terceira lei de Newton nos diz que para cada ação, uma reação oposta é igual. Então, daí nós podemos concluir que a falta de ação também gera consequências. Né? E é muito triste nós vermos dia a dia pessoas se destruírem com problemas cotidianos, que se repetem constantemente, se arrastam quase que eternamente. Né? Decisões incorretas geram grandes prejuízos não só às nossas vidas, como para a sociedade em geral. Né? Mas é a falta de ação que é o pior dos nossos problemas. E com certeza você já deve ter ouvido ou visto falar de artistas e pessoas influentes que mudaram seus nomes e com certeza também você já viu nas mídias sociais pessoas mudando o seu nome por nomes cheios de pontos, traços, atribuindo isso à numerologia, dizendo que isso é numerologia, né? E aí, se você quiser entender melhor essa questão, eu escrevi um livro que eu distribuo gratuitamente que se chama Mito ou Verdade, a mudança de assinatura pela numerologia, e nesse livro eu não só explico como provo realmente que essa história de mudar a assinatura é uma grande trapaça. Tá? Se você quiser solicitar ele é gratuito. Assiste aqui o vídeo e depois no final vai lá na descrição do vídeo. Tem um link lá, é só você clicar que eu vou solicitar e já vou te enviar na hora o livro. Então vamos começar esse vídeo esclarecendo esse engano de uma vez por todas. Né? A realidade é que isso não é numerologia. Isso é só uma crendice baseada em mentiras que foram sendo apregoadas por anos para enganar as pessoas e que acabou se transformando a numerologia em uma grande piada e fez, inclusive, muitas pessoas é, desacreditarem e se desiludirem da numerologia. Né? Existe a numerologia da adivinhação, que é uma crendice, que é uma grande besteira. E existe a ciência da numerologia, que é a numerologia tratada com seriedade, e que usada de forma realista pode identificar padrões de comportamento e atitudes. E a numerologia, com certeza, pode mudar completamente a sua vida, sim. Mas não dessa maneira mágica, mirabolante, que você costuma ouvir e ver nas redes sociais, aí, principalmente nos vídeos é, aqui do YouTube. Né? Nós nos deixamos levar pela ilusão, é um dos piores erros e um dos mais comuns erros que nós cometemos. O problema é que quando nós deixamos levar pelas ilusões, nós deixamos de agir, e deixando de agir pode ser tão ou mais oneroso e estressante do que tomar a decisão errada. Né? Decisões incorretas podem gerar muitos prejuízos, mas a falta de ação, a falta de atitude nos custa ainda mais caro. né? Quanto custa o seu bolso a falta de atitude diante dos problemas enquanto você tenta encontrar uma fórmula mágica milagrosa que no final nós sabemos que não vai dar nenhum resultado, não vai trazer nenhum benefício real para a sua vida. né? Pequenas decisões que vão sendo adiadas acabam criando problemas enormes. né? E o pior é que algumas... Ficam, acabam ficando ocultas e nós só vamos perceber mesmo quando a bomba vem a estourar, estourar. Né? As coisas que você pode descobrir sobre si mesmo com a numerologia que podem mudar a sua vida realmente. E preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. tá? Se você está procurando uma solução mágica ou está esperando por algum milagre, não faça isso seu estudo numerológico. Só faça isso seu estudo numerológico se você estiver realmente procurando orientação que te permita mudar a sua vida de uma maneira real e de uma maneira definitiva. Tá? Eu sou muito claro com todos que me procuram para fazer um estudo numerológico, tá? A numerologia é um divisor de águas na sua vida, desde que você esteja realmente disposto a trabalhar pelo seu sucesso e pela sua felicidade. Se você está esperando milagres, não faça um mapa numerológico, não jogue seu dinheiro fora, tá? Não caia nessa conversa de mudança de assinatura, porque você vai se arrepender. E nenhum profissional em numerologia séria e competente diz ou afirma, muito menos garante que mudar uma assinatura ou um nome vai fazer alguma diferença na vida de alguém, tá? Eu sempre digo que quem faz isso ou é incompetente, não entende nada de numerologia ou é um vigarista. Infelizmente, normalmente são os dois. Né? Então, diante disso que eu acabei de falar, você deve estar se perguntando para que serve a numerologia então. Né? E quando eu consegui fazer pela primeira vez o meu próprio estudo numerológico, eu fiquei impressionado com a precisão das informações que eu ia obtendo sobre mim e sobre a minha vida. E o meu primeiro estudo numerológico mostrou detalhadamente coisas que eu precisava trabalhar e abriu meus olhos para muitas coisas que eu estava fazendo errado realmente. Né? Muitas delas eu confesso que ainda continuo fazendo errado, porque eu sou teimoso e por incompetência mesmo. Né? Mas apesar disso, eu posso dizer que a numerologia realmente mudou o meu pensamento e a maneira como eu abordo as coisas na minha vida. Né? E o resultado é realmente muito positivo. Usando estudo numerológico, eu sei quando a suposta sorte né, está no meu caminho e também sei quando eu tenho que ter cuidado com as coisas. E é uma grande ajuda realmente, porque nos dá confiança e principalmente nos dá muito poder. Né? E eu sempre digo que nós não podemos nunca, jamais nos culparmos pelos erros do passado ou nos julgarmos por eles. Porque, na época, quando você tomou uma determinada decisão, você fez isso considerando a pouca informação que você tinha naquele momento, baseado na visão limitada que você tinha daquela situação. Né? Se na época você tivesse toda a informação e todo o conhecimento que você possui hoje sobre o que aconteceu, com certeza você teria tomado uma decisão totalmente diferente, talvez mais eficiente. Né? O que te torna incapaz de mudar a sua vida hoje não é a falta de habilidade, não é a falta de atitude. Né? O que te torna incapaz de mudar a sua vida hoje é a falta de informação, é a falta de orientação. E com certeza, né, se nesse exato momento você soubesse tudo o que você precisava saber, né, você saberia como proceder e saberia o que fazer para mudar a situação da sua vida definitivamente. Né? Mas como você não sabe, você fica esperando por um milagre. E é claro que você precisa ter atitude, né? é claro que você precisa fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, mas você também precisa saber o que fazer. Né? Nós estamos vivenciando aí um momento em que mobilizações são feitas pelos mais diversos motivos. E o estudo numerológico é um convite para que nós pensemos sobre o que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? quais ações estão enfraquecidas, quais atitudes estão deix estamos deixando de tomar, quais grupos nós devemos nos unir, o que nós estamos perdendo por nossa falta de conhecimento. Né? E a numerologia pode fornecer informações sobre você e sobre a pessoa que você é ou tende a ser. Né? A numerologia pode fornecer informações sobre o tipo ou tom de eventos e circunstâncias que podem ocorrer na sua vida, considerando seus padrões de comportamento e considerando a sua personalidade. Né? A numerologia pode fornecer as informações que sejam suficientes para um bom recomeço. Né? Às vezes nós sentimos que é o momento certo para agir, para colocar nossos planos em ação, apenas para percebermos que nós estávamos errados. Né? E é muito importante nós analisarmos nossa posição atual e como as nossas atividades podem influenciar o nosso futuro. Né? Às vezes é melhor adiar um determinado objetivo, até mesmo mudar né? por um momento, né? aceitar uma prorrogação em um momento do ruim, pode nos trazer mais benefícios do que agir da forma errada. Né? Toda vida é um aprendizado. E ao longo das nossas vidas, nós enfrentamos muitos altos e baixos. né? Algumas lições importantes vêm da experiência, outras nós aprendemos observando, mas toda essa ciência só tem valor se traz possibilidade para uma vida melhor. né? Quando se trata do ser humano, geralmente, sempre nos falta alguma coisa. né? E nós buscamos viver ao máximo, mais e melhor, né? mas nós nos privamos de nós mesmos em busca de algo que nós julgamos importante. É, nos abrimos, nós abrimos mão né, do querer, do livre consciente arbítrio tentando vencer a dor e os empecilhos da realização pessoal. Né? Nós nos esquecemos que é necessário entender os nossos sonhos e anseios para viver a plenitude, né? nós nos esquecemos que é necessário sermos indivíduos e que como indivíduos nós devemos aprender a construir a nossa própria consciência existencial né? como o um resultado da nossa própria personalidade. Né? Aquele que é privado do conhecimento se torna alvo da ignorância e da alienação. Né? O homem privado do livre pensamento se torna só um objeto de manipulação. E se você quer ter uma vida significante, comece o que você quer da sua vida, né? Então continue a fazer mudanças mais positivas, dia após dia, até você chegar aonde você deseja, né? E a numerologia não faz nenhum milagre. A numerologia é uma forma matemática que nos permite obter informações sobre nós mesmos como uma pessoa única, né? e é importante para nós termos acesso a todas as informações disponíveis para que decisões melhores possam ser tomadas, né? através do seu estudo numerológico você também pode obter informações relacionadas aí aos tipos de eventos, circunstâncias que você pode esperar na sua vida com base nos seus padrões e vícios de comportamento, né? que esse conhecimento vai te ajudar a se preparar para um futuro, né? para um futuro melhor inclusive. E a numerologia não faz milagres. Né? A numerologia não é magia, é misticismo. Um a numerologia identifica padrões e revela tendências. E conhecendo as tendências, você pode determinar como deseja responder a cada uma delas em cada momento que ela se apresenta, né? Então vamos apenas assumir que uma das suas tendências é seguir os seus caprichos, né? Diante de uma determinada sensação, você pode escolher continuar seguindo uma mesma direção ou fazer novos objetivos, sempre que isso lhe agrada ou não, né? E na realidade você está é, deixando a vida te levar. Né? Mas quando você sente vontade de tentar alguma coisa nova, ou seguir uma direção diferente, você só deve seguir a sua vontade, somente se for conveniente para você fazer isso. Né? Então, o que você faz? Né? Você conversa com pessoas, que tem as mesmas ideias que você, você aceita de coração e é grato por tudo e por todos. né? E qualquer desejo de seguir essa direção acaba sendo corrompido. né? Você incentiva essa tendência mentalmente e se convence que aquilo é bom para você mesmo não sei. E resumidamente, né, ao invés de estabelecer metas objetivas e possíveis de alcançar, você alimenta e segue um desejo. Você escolhe pela sua tendência de escolha pessoal e é por isso que as coisas vivem se repetindo na sua vida e é por isso que você faz sempre as mesmas escolhas, mesmo que elas aparentemente venham em embalagens diferentes, em situações diferentes. Né? Então agora você tem o seu estudo numerológico pessoal e sabe usar as informações dele para o seu benefício próprio. Você tem um vislumbre do seu verdadeiro eu, você conhece a sua verdadeira natureza, você usa a numerologia para controlar o seu destino sem perder a essência do indivíduo que você reconhece como você. Né? A vida ela é estrategicamente calculável né? e a sua personalidade determina aquilo que você experimenta na vida e determina como você aborda as oportunidades e como você lida com os obstáculos da vida. E o estudo numerológico pessoal fornece todas as informações que você precisa para ser capaz de responder adequadamente às situações, finalizar aí todos os projetos e obrigações que você assume. Né? E é isso que te permite chegar ao mais próximo possível daquilo que você considera uma experiência de vida ideal. Né? Então, basicamente, a numerologia revela possibilidades e, com base nessas possibilidades, os tipos de eventos e circunstâncias que podem ocorrer ou não quando você vive a vida. Né? Muitos eventos e circunstâncias ocorrem intermitentemente ou persistentemente ao longo da vida de uma pessoa. E a numerologia pode ser usada para entender essas tendências, para que você possa evitar ou se preparar para certas ocorrências. Né? Se é um evento desejado, você pode se preparar para aproveitar ele ao máximo e se é um evento Indesejada, a preparação pode ser usada para evitar, ou dependendo do caso, aliviar o efeito desse evento ou das circunstâncias. Né? Todos nós temos um grande potencial para obter conhecimento pessoal e avançarmos em direção aí, é, aos nossos objetivos, por mais absurdo que eles, que eles pareçam. Né? As coisas mudam o tempo todo, mas os acontecimentos são previsíveis. Né? E como você toma decisões e como você aborda a vida é que determina os seus objetivos resultados, né? As coisas boas não são fáceis, As coisas boas nunca vêm fácil. né? Se você quer ter uma vida boa, como uma carreira de sucesso, satisfação emocional, amigos confiados, você tem que trabalhar por isso. Sorte não vai te levar a lugar nenhum, tudo depende inteiramente de você e só de você, né? Então não pense nem por um momento que existe alguma fórmula mágica, algum segredo milagroso que vai te tirar da merda que você se encontra hoje, tá? Ninguém vai lutar suas batalhas por você. E não importa o quanto nós achamos que sabemos sobre alguma coisa, sobre algum assunto, não importa o quanto nós acreditamos saber sobre nós mesmos, né? é somente depois que você começa a colocar esse conhecimento em uso que você obtém a confirmação do nível real de compreensão que você possui sobre si mesmo e sobre a vida. Né? Então não existe quando você deve agir. Todos nós queremos estar seguros, mas o futuro é sempre nebuloso, né? porque ele é terrivelmente incerto e nós, como bons seres humanos que somos, odiamos as incertezas. E eu acredito que o nosso futuro é o resultado das nossas decisões, dos caminhos que nós escolhemos seguir e da maneira como nós interagimos com as escolhas e caminhos que os outros escolhem seguir. Né? E apesar dessas incertezas, desse aparente caos, a vida é estrategicamente calculada. Né? Nós não temos controle sobre tudo o que acontece, mas o futuro só é predeterminado se nós nos esquecemos de tentar mudá-lo. Né? Nós somos incompetentes demais para aprendermos a sermos competentes sozinhos, né? mas...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 que as pessoas costumam citar, que é carpe diem, né? que significa aproveite o dia. E na maioria das vezes nós deixamos de agir devido à falta de confiança ou mesmo pela falta de coragem. Né? E é essa hesitação, é esse temor que nos impede de avançar e nos coloca nessa condição medíocre de imaginarmos o que poderia ter sido, né? como poderia ter acontecido. Então quando a vida se torna só rotina, nós precisamos fazer realmente alguma coisa para voltarmos a ter motivação, para fazermos aquilo que realmente nos importa e às vezes você simplesmente não aguenta mais, né? O nível de tédio chega a um ponto onde você começa a aceitar qualquer coisa para quebrar a monotonia, né? A rotina diária, apesar de ser confortável, às vezes acaba prejudicando o nosso bem-estar, né? Todos nós temos um padrão a seguir, mas não há necessidade de nós ficarmos presos aos mesmos velhos hábitos o tempo todo, né? É, no seu dia a dia, para manter a mente desperta e motivada, nós precisamos diversificar. Né? E use a numerologia para se desligar dessa negatividade, tá? pare de desperdiçar o seu tempo, né? e se encontre apenas nos aspectos positivos de sua vida. Desafie-se, seja ousado, né? quaisquer que sejam os nossos padrões, os nossos hábitos pessoais, vale a pena considerar as maneiras pelas quais eles podem estar nos impedindo de nos envolvermos mais com a nossa realidade com o mundo então não importa o quanto nós aprendamos com os livros né há uma diferença significante entre a experiência prática e a teoria né existem muitas coisas simplesmente é, que nós desconhecemos e nós não podemos aprender até enfrentarmos certas situações específicas é, em nossas vidas. Né? A maioria das pessoas diria que existem algumas lições que chegam tarde demais, é, mas nós nos, pe nos pegamos desprevenidos né? e despreparados. Mas, na verdade, o que existe é só desinformação. Se você quer ser bem-sucedido na vida, você precisa de informação confiável, de informação principalmente imparcial. Né? Todo indivíduo deve aprender a buscar e construir a sua própria vida conforme lhe convém. Né? Nós vivemos uma época aí na qual nós estamos literalmente lutando para sobreviver. né? E qualquer técnica, qualquer ciência só é válida se tem real eficácia e traz possibilidades reais para uma vida melhor. né? Nós precisamos entender os nossos sonhos, nós precisamos entender os nossos anseios por vivermos a vida em toda a sua plenitude. E a numerologia não é uma ciência exata. né? Ele perde a sua função humanista quando se perde em crendices e em achismos. E, para se fazer um estudo numerológico, é preciso ter conhecimento e metodologia, não apenas fé, boa vontade e muita crença. Né? A vida tem só um propósito, não é apenas uma jornada. Né? A vida é um experimento onde as pessoas cruzam nossos caminhos, nós nos deparamos com diferentes tipos de situação e nós aprendemos a lidar com elas né? pela experiência. E com o seu estudo numerológico em mãos, você vai ter toda a informação necessária e toda a orientação que se aplica diretamente a você. E você pode usar isso para se preparar para os desafios da vida, para aprimorar os seus talentos, para identificar o seu verdadeiro potencial e para mudar a sua perspectiva de vida. Por que não? Né? Algumas pessoas passam a vida andando na chuva, outras apenas se molham, mas de qualquer maneira, uma hora ou outra, a tempestade virá para todos e vai sobreviver quem aprendeu a nadar. Então, se você ainda não tem e quer solicitar o seu estudo numerológico, o link está embaixo na descrição desse vídeo. É, se você quiser falar comigo por qualquer motivo, dar sua sugestão, conhecer as minhas publicações ou solicitar os e-books gratuitos, todos os links, todos os contatos também estão aí na descrição do vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua consideração de assistir a esse vídeo até o final e principalmente pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!